Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Agora sim, definitivamente, os últimos chás da temporada estão chegando, a Tortuga está acabando. E hoje o nosso convidado é o último Calico sobrevivente. Ele tem 23 anos, é de Goiânia, Goiás. Seja muito bem-vindo, João Vitor Bipito Borges. Muito obrigado. É ótimo estar aqui com você. Ah, eu sempre gosto. pessoal. De estejam aqui comigo, mas elas não gostam muito quando elas vêm, porque não é, é sinal de que acabou a história delas no jogo, né? É mas a gente tem... Bom, a gente tem muito... A sua história é uma história que a gente tem muita coisa para conversar sobre, acho que as pessoas vão, vão gostar de ouvir o que você tem a dizer. Antes da gente conversar com o Bibito, tudo que ele fez no jogo, tudo como foi a trajetória dele, espero que vocês já tenham curtido aí o vídeo, se inscrito no canal, ativem também o sininho para receber as notificações Vamos fazer o canal do VD crescer cada vez mais, ok? Muito bem, Bibito. É, começando com aquela clássica pergunta, vocês estão numa temporada de novatos, então a gente fica curioso para saber qual a história de vocês, de onde vocês vieram, como vieram parar nessa loucura chamada Survival VD. Sim. Eu, eu participo de um grupo chamado, acho que é Dias de feria. E aí postaram um negócio sobre o Survivor, e eu achei, nossa, fiquei, nossa, gente, é igual o Ilha dos Desafios. Aí depois que eu fui ver que o Ilha dos Desafios, que é baseado no, no Survivor, muito muito no React, re comecei a ver. E aí fui jogado no Atribu a tribo Falou, Brasil, porque queria legendas, né? <risos> e aí vi o anúncio de Tortuga e falei, gente, isso deve ser bem legal, essa arte está muito perfeitinha olha esses povos, esses povos fantasmas, muito perfeito. E aí quis tentar participar e me surpreendi. Ah, que legal. Massa. Inesperado mesmo. <risos> Grandioso, assim. É, as pessoas normalmente quando entram, assim, quando vem, caem de gaiato, assim, elas ficam surpresas. Tanto com, né, com a... Qualidade das coisas, é o que ela sempre comenta. Assim, a qualidade das provas, das artes e tudo mais. E também com a intensidade do jogo, né? Assim, o, o tanto que você doa da sua vida para o jogo. Né? Muito, isso é muito real. Eu, tipo, parei de malhar todos esses dias, não um nenhum dia. Eu parei total de ver filme também. Foi bem punk, mas foi ótimo. <risos> mas valeu a pena, amigo? Demais, assim, eu... É igual aquele pessoal que sai do survival e fala gente eu deveria ter ficado em casa porque é muito difícil. Mas não, eu, eu achei muito difícil mesmo, mas foi muito bom, foi é, assim uma experiência muito boa e recomendo para todo mundo. Mas esteja numa fase assim disposta, sabe? É. É, Quando as pessoas falam ah, nem nem nem ocupa tanto tempo assim, elas estão mentindo para você. Não desde o primeiro dia é pancadaria atrás de pancadaria. Ah, Ainda mais... O primeiro, eu acho que... é. o primeiro dia eu acho que é um dos piores, né? Sim, e, tipo, as pessoas falam, conversam eu muito, notificação. Muito é. E se você não está ali, você pode virar o alvo, né? Sim, é Bom, a sua fase destacada no seu perfil, do, na sua foto da anúncio <coughs> era a seguinte. Pessoas que cometem injustiças ou tratam alguém, com certeza vão para sua lista, para minha lista. Alguém é, foi para sua lista em, em Tortuga? Toda hora alguém ia, toda hora alguém saía, é um jogo muito é fluido, assim, não dá para... Enfim, tinha algumas pessoas que realmente não iriam sair da minha lista fácil, mas acho que todo mundo fez um jogo, assim, impactante, foi, foi legal. Ninguém ficou, assim, marcado para a vida, não. De negativo. Ok. Mimito, você teve uma trajetória social muito <risos> louvada, muito visível, né? Você, desde o começo do jogo, sempre estava bem posicionado na, na tribo Cali, tanto que você sobreviveu a, né, a, a, aos milhões de certeza que vocês passaram. E depois você continuou bem posicionado, para quem chegou na posição que você chegou, na Fusão. É, você sentia, desde o começo da Tribal, que você estava bem posicionado, que o seu social estava te garantindo para aquele perrengue que vocês estavam passando na Tribal? Ou, ou em algum momento você duvidou disso? Você achou que pudesse, as coisas pudessem se voltar contra vocês? Na Tribal, eu sentia que eu tinha fortes alianças. É, tanto com o Bruno, o BG e o Merik, quanto com a Lia e o JJ. Então, eu podia meio que trafegar ali entre essas duas alianças, mas acabou que chegou num ponto que eu senti mais autenticidade assim no, com o JJ e Lia e acabei seguindo com eles. Mas eu também gostava muito do, de quem tava de fora, assim, tipo a Giovanna... E, sim, todo mundo que, que passou por aqui, da Calico, ou seja, todo mundo, né, menos você, você é o último <risos> agora, é, falou que, tipo, durante a tribal, realmente as relações do pessoal da, da Calico com a Labuse não eram, as relações intertribais não estavam tão fortes. É, você é uma exceção ou você também não tinha relações muito fortes com o pessoal da, da Labuse? sempre foi um relacionamento mais mais fraco assim mais frágil eu conversava conversava até um pouquinho bom com o Vitor assim, até falava dele nos meus formulários mas quando a gente se fundiu assim, quando a gente se fundiu né não, eu percebi que era bem fraco assim igual era com a Calico talvez porque eles com um social muito forte né sim eu, eu, eu, se a situação fosse inversa e você estivesse numa tribo que tivesse ganhado todos os desafios, chegado numa maioria tão. tão assim. É, com tantos números na frente na, na fusão, você acha que você teria feito o mesmo jogo que o pessoal da Labuse fez? Ou você acha que você talvez tivesse feito um jogo mais bagunçado, assim, mais de jogar as coisas para ar, assim, de, de se misturar com a outra tribo? Acho que eu não me misturaria, porque até até por causa dessas relações mesmo, que estavam bem fortes para cair Acho que eu estava numa posição muito boa ali, tipo, no sentido de, igual eu falei, poder flutuar entre essas alianças, pelo menos na minha cabeça, né porque depois eu descobri que eu não estava tão próximo assim do Bruno, por exemplo, é, da Merique. Então, assim, acho que talvez na minha inocência eu teria permanecido ali com o pessoal da Calico mesmo. Então, você quer dizer, você, obviamente, não gosta do que a Labuse fez, mas você, se tivesse a oportunidade, teria feito algo parecido. Sim. <risos> assim, <risos> e... né, eu tentava, tentava, de um jeito ou de outro, tentar puxar as pessoas para mostrar que o Júri não estava é, inteiramente com a gente. Assim. Eu queria... Meio que tentar puxar os botons do bottom, sei lá, da, da Labuse para tentar ir com a gente, tentar ir alguma forma de. Achar o seu assim, espaço ali dentro. Né? Oi? Achar o seu espaço dentro da, da fusão ali, né? Não entendi. Você estava tentando achar o seu espaço ali dentro da, da fusão, né? Achar onde você poderia sobreviver. É. <risos> E o que que você acha que que fez? Qual foi o principal fator que você acha assim que fez não rolar? Assim que fez com que você não vocês não conseguissem é, flipar o pessoal da Labuse que estava embora para votar com vocês? Fiz uma história muito de da nossa jornada underdog, né? Minha do JJ, da e do Emerick. Eles acho que eles tinham medo dessa narrativa de que a gente chegasse no FTC falaria que tipo tinha tudo para ganhar porque a gente né chegou na fusão com duas pessoas diferentes três pessoas duas pessoas então assim eles tinham medo de ir com a gente justamente por causa disso é, e também por causa do, da aliança deles ser bem forte a aliança primária assim que era que eu acho que era, né Leonel Lucas Natália Victor e Aline sim Bom, é... quando a gente fica nessa situação, tipo de estar tá jogando em minoria e sem muito espaço da maioria, às vezes isso é bem cansativo, desgastante, assim. É... Qua... O que, que você sentia? Você sentiu raiva desse pessoal? Você sentia... O que você sentia quando você estava não... tentando construir, abrir um espaço e você via que não tinha... não estava conseguindo, assim? Frustração, assim, porque eu sentia que eu tentava de tudo, e ao mesmo tempo era muito ruim, porque a gente não teve a gente teve a primeira a primeira noite de descanso, né, depois disso essa pancadaria, cidade pancadaria a gente não teve um dia que ficou tipo, salvos é, do, F... do, do CT, né, então a gente a gente não descansou no jogo sim isso que foi mais tenso, assim, que meio que talvez tenha me feito Talvez surtar um pouco. É. É verdade, porque vocês foram em todos os CTs da Tribal, depois chegou a Mange e aí vai para todos mesmo, né? Não tem jeito. Hum. Nossa, Talvez... verdade. é verdade. Bom, e, e com relação a você ter sido o último dos Calico, o que, que você acha que <coughs> levou a isso? Eu acho que, primeiro, é. Acho que foi muita sorte também, porque o, a Lia meio que se voluntariou para sair, assim, ela, ela, a gente poderia deixar todo mundo sem ídolo, é, não, não usar ídolos e, tipo, seguir, talvez até, até seria uma boa estratégia para a gente estar aí seguindo o jogo, mas ela optou por, enfim, a gente conversou bem rápido, foi tudo muito rápido, quando a Natália já jogou o o negócio do voto a gente já meio que sabia. A gente falou: gente, é um de nós. É isso. Ou a gente não usou ídolos. Ou, sei lá. É isso. Foi, foi tenso esse dia. Não, mas aí de depois a... DJ. Quer dizer, é... você acabou ficando para o final mesmo. porque que é... O DJ foi, foi eliminado antes de você. Ele, você tava imune, não? Você não tava imune, né? Naquele eu tava imune. Ah, você imune. Ganhei a prova do, do Enigma, daí eu fiquei imune, e o DJ acabou saindo porque a gente não tinha mais ido. Também, né, amigo? <risos> Foram Arrependimento dos... de matar. Não teria usado primeiro. Gente, mas assim, vamos falar desses ídolos, então. O que que aconteceu? Como vocês tinham tantos poderes? Como vocês acharam tantas coisas? É, primeiro, a gente tinha o, do, o do, da floresta, né? Que a gente conseguiu, a gente fez um trabalho de equipe, muito bom. A gente conseguiu achar rápido, antes da floresta se dizimar. É, depois disso, a gente tinha o... o a pista do Emerick, né, que foi o primeiro eliminado. Então a gente conseguiu outro ídolo. E aí foi in, nessa sequência de pessoas saindo atrás de, de outras pessoas, tipo assim, de pessoas saindo atrás uma da outra, o Matheus também deixou pista com a gente, a Lia deixou pista com a gente, é, a Lia conseguiu um, um ídolo, então assim, é, a gente conseguiu muitos, muitos ídolos. Essa foi a história, assim, não, não tem muito segredo. Ah, mas... é... Oi? Por a gente estar tá no, no, no, nas posições piores, a gente foi recebendo mais pistas né? do que o ah. pessoal da... A... O que poderia ter mudado completamente a história do jogo se vocês tivessem sido um pouquinho mais eficientes no uso desses poderes e ídolos, né? É... O que, que você acha que faltou para vocês terem um índice de acerto maior um pouco? Eu acho que faltou um pouco de não ser egoísta da minha parte. Eu acho que se eu tivesse mantido o primeiro ídolo, a gente poderia, naquela, naquele, no dia que a Natália usou o poder de volta dela, a gente poderia ter usado três ídolos, salvado nós três. Seria icônico. <risos> Mas, enfim, a gente optou por tentar, porque assim, a gente na hora pensou que aqui seria um ótimo salvamento, talvez a gente poderia até ganhar números no jogo. Enfim, todas as vezes que a gente usou o ídolo, a gente meio que viu como uma última esperança. É, enfim, usar o ídolo e tirar alguém de lá, para diminuir os números deles. E, e, mas você falou de egoísmo, mas por quê? Em que momento que você acha que você foi egoísta? Eu acho que eu fui egoísta por falar que, tipo, deveria usar o ídolo em mim naquela primeira noite A gente uhum. ouviu conversa A gente ouviu conversa de que eles votariam em mim E eu fui, tipo, muito afobado, não queria ser eliminado E, e tipo, falei pro pessoal, gente, acho que eu vou, o que vocês acham? Todo mundo concordou, mas... Inclusive, a falou que falou que tentou fazer com que a gente não usasse o ídolo, mas... Na realidade, o que ele ficou bravo mesmo foi o, o fato da gente ter dividido os votos naquele dia. Sobre o ídolo eu realmente não lembro, que você pode me, me mandar print. frente. Mas, <risos> é é. E teve algum momento do, do, da fusão, assim, que você achou que, tipo assim, putz, agora deu, agora vai dar, agora eu vou virar esse jogo, assim, Teve algum momento que você realmente ficou muito esperançoso? Sim, quando a Giovana foi eliminada, fiquei muito esperançoso porque a gente tinha ido guardado no bolso e não usou e a gente não usou naquela noite porque a gente fez um, uma cena muito boa de, de falar que a gente não tava com que não achamos, boba, e nisso a falando a gente vamos na Giovana porque a gente, enfim, eles estavam com medo de da Giovana flipar em algum momento ali e foi isso. Aliás, é primeiro ia ser o Vitor, né? Depois que eles quiserem eliminar a Giovanna. Inclusive, eu e o JJ dividimos os votos no dia. Eu de... eu... A gente deveria ter ido todo, todo mundo na Giovanna. Né? Eu acho que, ele... que ela tinha um martelo. Ela teria martelado, né, se salvado. Talvez a gente não estaria aqui. Sim. <risos> <Eliminado. risos> E aí, mas aí, depois da eliminação dela, o que que, o que que aconteceu? O que desandou, assim, que você tava com esperança, mas não aconteceu, não rolou? Eu achei que eles iam se dividir, porque muitas pessoas ficaram fora do plano, né? A Aline ficou fora do plano, o Leonel ficou fora do plano, de primeiro momento. Então, eu achei que isso fosse muito dividir eles. O Victor, também ficou de fora, né? Victor era a próxima opção. Mas isso não dividiu eles, eles ficaram unidos, eles só queriam tirar alguém mesmo para ter continuar a aliança. é isso, ali é típico exaúdo, né? É. Bom, então vamos falar sobre um momento que eu acho que é delicado para você, forças ícone. Uhum. O F5. O F5, conta pra gente, o que, que aconteceu? Então. Eu passei o feriado do carnaval todo procurando esse, esse Não encontrei jeito nenhum, Tô super curioso para saber o que, que é a resposta. A Natália tinha a primeira pista, ela falou que não tinha achado. E aí estava dando os momentos pré-prova e eu falei, gente, eu vou ter que dar um jeito. E aí eu contei para a Natália que estava com medo. E aí logo depois eu contei para a Aline também sempre falando, gente, não conta para ninguém, que eu tô com medo. E eu acho que, realmente talvez não tenha contado. E aí, beleza, eu falei, gente, vamos fazer assim, vota em mim e tal. E aí, na hora, eu uso isso elimina elimino alguém. E na minha cabeça tava, gente, vou fazer isso, porque daí elas vão... Vão votar em outra pessoa, né? Vão ficar com medo de eliminar elas. E foi o que aconteceu. Mas eu não acreditei nessa estratégia, não achei que isso ia dar certo. E ela, enfim, elas foram no Lucas e eu resolvi ir na Natália, surtei. Tipo, quis dar uma de Chien em All Stars, dando um voto de, enfim, de admiração. Mas também eu tinha esperança experiência de que o Lucas fosse surtar, porque ele surtava muito e talvez ele levasse o Leonel pro, junto comigo na Natália. Enfim, não deu certo. Nossa, foi? Vou... então foi você ele que é botou, sozinho. Ah, você botou sozinho na Nath. E aí deu um empate entre você e o... e o Lucas, né? E aí como eu acho que elas viam eu como a maior ameaça, eu saí. E aí, ai, ai, gosto nem de lembrar. <risos> ai, amigo, em algum momento da vida a gente supera essas coisas. Demora um pouquinho, às vezes, mas supera. Uhum. É... Uhum. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, então, sobre a F4. O Lucas empatou com você no F5, né? É... Foi. E aí acabou sendo salvo, porque preferiram eliminar você. E no F4, ele ficou imune, né? Você é... acha que se ele não tivesse ficado imune, era ele mesmo que tinha saído ou tinha saído outra pessoa? Não, era ele. Oh, era, era a Natália mesmo que ia sair. Assim, pelo menos na minha opinião. Eu acho que todo mundo via na Natália, ainda mais por todo mundo sempre elogiar ela. Eu acho que via uma nela nela é uma grande adversária na né, FTC. Inclusive, a gente conversava muito a né, Natália sobre isso, sobre ela ser a próxima depois de mim. Enfim, eu acho que eu deveria ter confiado mais na Natália e ela mais em mim. Talvez a gente faria... É, isso, isso que eu ia perguntar. Em algum momento do jogo, fica, as pessoas começaram a ficar falando de vocês como ameaças, você e Natália. É, em nenhum momento vocês acharam que, que pudesse ser inteligente para as duas partes, assim, que pudesse ser bom para as duas partes, que vocês ficassem juntos, assim, fechassem o FUI, e para que vocês fossem a, a melhor chance um para o outro para chegarem juntos na final? Sim, eu, eu até falei para a Natália para a Aline que elas duas eram para mim a as minhas tipo assim, as opções para o FPC. Eu tava com muito... Enfim, o Lucas enganou, me enganou algumas vezes. Eu tava com um pouco de ranço. <risos> não queria... Não queria levar ele para final. E nem o Leonel também. Mas, enfim, eu eu, eu... eu tento imaginar que elas achavam que eu tava mentindo. Ou algo do tipo, que eu poderia, enfim, eliminar uma delas. Tipo, mentir na hora H eu lutar contra elas. Muito bem. Bom, eu acho que eu já sei a resposta, mas vou perguntar por protocolo. Quando A primeira, a pergunta que eu faço para todo mundo quando chega nesse momento da entrevista. Teremos bibita no encontrão ou não teremos bibito no encontrão? Eu deixei para anunciar aqui agora que eu vou sim. Só falta ah! pagar. Mas eu tô confirmado. Real ou oficial? Real. Eu, eu ainda não paguei, né? Mas... Vou eu apagar. amo uma exclusividade, gente Amo a Lia deve estar querendo me matar agora Ali o JJ, porque eu fingi que eu não ia Só para. Aí ah, eu <risos> pra amo Não revele até o chá sair para que eles to Tomem um blind junto com, comigo Vamos Aqui Bom, e aí Vem aí, Vem aí. <risos> Vem aí. E aí é... O... Bom, provavelmente vai bastante gente de Tortuga, né? Não encontrou. Vai, vai Aline, vai o Victor, vai até o vai a Acho que o DJ tava querendo também, tava pensando seriamente em ele. Acho que eu tô esquecendo da linha acho que vai bastante. Hum, ah, quando vou... vocês estiverem lá na rodinha de vocês, que eu vou invadir, porque eu invado mesmo, <risos> é, é, conversando sobre o jogo. Qual que vai ser aquela lembrança que vai te assustar, assombrar, assim, para sempre? Que você, a decisão que você tomou e que você não devia ter tomado? Antes, de, antes do CT de ontem, eu tinha uma coisa na cabeça do que eu ia te falar. Mas eu... Mas ontem, para mim, foi a morte. Foi... Ah, o que, que eu fiz da minha vida? Poderia estar com a medalhazinha de Barrado da final, né, mas... Não, tô aqui. Meio qual que era? O, que, o que, que você ia me contar se não tivesse acontecido o que aconteceu ontem? Ah, eu ia falar que foi usar o ídolo no primeiro CT. Acho que deveria ter guardado. Deveria ter guardado e talvez a gente teria um um game bem diferente. A chance de Muito bem. Olha, as pessoas já... O jogo já acabou, né? Agora é só o FTC, mas mesmo assim a gente vai fazer o Las Tortugas. Eu queria que você desse aí um adjetivo para cada um dos finalistas, porém, você não vai explicar. Vou te pedir para você não explicar. Tá. Você vai apenas falar o adjetivo e deixar, e deixar na imaginação deles aí o que, que você quer dizer com o adjetivo. Eu tá posso bom? dar um, um adjetivo positivo e um negativo para cada? Ou você Pode, prefere só. Pode ser um positivo e um negativo para cada. Ah, então vou falar e vou deixar no ar. O Lucas, ele é... Eu fiz uma lixinha aqui. Momento Emerick. Eu amo que vocês, depois que o Emerick fez isso, todo mundo começou a se preparar para o chá. Eu amei. O Lucas, ele é sortudo e paranoico. Aline, ela é verdadeira e influenciável. O Leonel é sagaz e ingênuo. Meio contraditório alguns aí, aí, mas... Eu achei bons adjetivos, adjetivos que realmente deixam as coisas no ar. É, vamos ver. Vem eu aí, aí tu... o FTC. Né? Ah, acho bom. Estou ansioso, acho que vai ser bom. Acho que a briga vai ser boa. Sim. É... Inclusive, já estou escrevendo minhas perguntas aqui agora. Amo o um jurado aplicado. Isso mesmo, eles estão aí para isso. Quando eu, era, quando eu era finalista, eu não gostava, não, de jurados muito empenhados. Mas agora que eu sou só a plateia, <risos> eu amo. É... Bom, Bibito, chegamos naquele momento em que é, você fala o que você quiser, que a gente se a gente ainda não tiver abordado coisas que você tinha pensado em falar e, e a gente acabou não conversando. É, hum. e que se você acha que a gente abordou tudo da sua trajetória abordou o suficiente você pode fazer suas considerações finais, mandar um beijo para as pessoas e é gente... ah eu quero agradecer toda a moderação, gente, foi muito incrível não esperava que fosse desse jeito de verdade, vocês são muito empenhados muito meticulosamente empenhados muito caprichosos também, achei muito uma experiência que eu adorei ter participado. Muito, muito, muito mesmo. É, em cada prova, em cada... Enfim, tudo. É, eu queria também agradecer a, a quem jogou comigo. Queria agradecer a Lia e a JD por, ter, por terem sido tão acolhedores comigo. Foi muito bom mesmo. Queria agradecer ao BG e ao Iameric também por terem sido bem, bons parceiros. Giovanna... Cavaleiro foi meu voto mais difícil de ter dado ela, enfim, não tinha motivos para votar nela, mas eu tinha que votar em alguém, foi muito ruim porque eu achei ela incrível, incrível mesmo eu achei ela enfim, fofa, engraçada foi, foi muito bom ter conhecido cada pessoa Joana, obrigado pela <risos> pela torcida pelo, pelo dobrão e pelo elixir pela pista e pelo elixir, quer dizer, a caiu. O elixir gente... tava com você? Tava comigo. Ele. Cri... Ai, peraí, qual caiu? <risos> o elixir e por que tava que você comigo. Não você não usou? Consegu... Você não podia usar? É, porque assim, o elixir ele acabava na, na fase tribal. Então. Quando a Giovana saiu, eu usei ele. Porque eu já imaginava que o que ia virar o jogo. E eu falei, gente, eu acho que eu estou numa uma posição boa, mas eu vou usar porque vai aqui, né? Nunca se sabe. É... Ah, sim. Mas, infelizmente, ele acabou. <risos> <risos> é. ele foi herdado da Joana, ela poderia escolher alguém. Muito bem. Pessoal da Labuse, eu acho que vocês. Matheus, você é muito fofo. Natália, você também é muito maravilhosa. É isso, gente. Ah, meu Deus, eu não aguento eu esse momento de sendo fofinhos. Não que vocês não sejam o tempo inteiro e eu fico aqui admirado de falar com vocês. É... Ah, uma outra coisa que eu queria saber de você também, que sua primeira experiência, acho que é legal. Como foi ter uma torcida? Muito legal. Inclusive, eu estava esquecendo deles. É incrível. Muito, né? muito bom. Sim, Eu conheci pessoas muito legais. Uh, Nayara é muito boa Gustavo, muito legal, Vitor. Ah, gente, muita gente boa. Vinícius. <risos> eles são muito, tipo assim, quando você tá muito pra baixo, eles te dão um up assim. Ah, que Você óbvio. fica, gente, a pessoa nem me conhece, tá? E tá, sei lá, me apoiando, sabe? Vendo o que eu tô fazendo, que incrível. <risos> <risos> Legal. Eu acho uma das partes mais legais, assim, de. do de, de, de, de, de, de que essa experiência reproduz, assim, né, do reality, é o fato de você realmente. das pessoas realmente acompanharem o jogo, ter uma plateia de verdade, né. Isso eu, eu me acho senti bem... muito querido, muito querido. Foi, foi muito bom, assim, para fase que eu tô vivendo, foi muito bom experimentar, assim, tanto amor, assim, <risos> tanto carinho. <risos> ah, que bom. Bibito, eu agradeço a sua a sua companhia aqui, foi uma delícia a conversa, acho que a sua trajetória com é uma trajetória super empolgante, super bonita, acho que você tem que sair de cabeça erguida, orgulhosíssimo do que você fez, acho que vocês fizeram, vocês da Calico, no geral, fizeram assim um jogo muito cheio de desafios e vocês não deixaram de lutar nenhum instante, assim, acho que isso que é o mais legal assim para todos vocês, é, saírem com essa sensação de, de dever cumprido mesmo, assim, vocês fizeram tudo o que vocês podiam para ter um resultado diferente, então acho que é, no fim é isso que conta, você sair com uma experiência que vale a pena, com amigos novos, com gente é. legal que, que gostou de você, então é isso que fica. Gente, para vocês que estão assistindo a gente aqui, nesses chás pré-finalistas, é, logo, logo a gente vai ter o chás com os finalistas também, para você que já acompanha o chá desde outras temporadas, o chá com os finalistas ele é um pouquinho diferente, ele é mais padronizado, para que não tenha nenhum favorecimento de nenhum dos finalistas. Eles já estão se preparando para o chá. Logo, logo eu vou trazer para vocês. Ainda tem o da para vocês é, aproveitarem aí antes dos finalistas. Mas agora é reta final. Agora é terminar de acompanhar essa temporada. Super bacana, super gostosa, super bonita de assistir. E espero que vocês tenham gostado dos chás até aqui. Um beijo para vocês. E até os próximos. Tchau, gente. Agora vem. <risos> tchau, tchau. Tchauzinho.